e região. Eu, Luciana Canteiro, a partir de hoje estarei aqui com vocês apresentando o programa Áudio Brasil. Nossa proposta é mostrar para você tudo o que aconteceu, lançamentos, acontecimentos e tudo o que está no áudio. Hoje, em nosso primeiro programa, eu vou mostrar para vocês como foi a festa do esquenta no sábado, que aconteceu aqui em Santa Bárbara. Eu estive lá e a gente vai dar uma olhadinha em tudo. Como foi maravilhoso esse evento, um evento de samba e pagode com costela a fogo de chão, maravilhosas passistas e muita gente bonita. de bichão, foi feita pelo Vini, Vini Ost e toda a equipe dele, juntamente com a Luz carreteira Reteira, uma leitora pururuca, linguiça, umas coisas muito maravilhosas que estavam lá. Aí, senhora, parar, tá longo, exata, tá fora, agora... Também teve animando a festa o bloco Bora Lá, um bloco carnavalesco com marchinhas e carnaval, e até nós tivemos oportunidades de conversar com a Bia, a vocalista da banda. lá, Oi. tá? E ela vai contar para vocês como é a sua trajetória da banda, né? Essa alegria que eles trazem pro, pro público, né? Para todo mundo que assiste. Então, essa banda, na verdade, já existe há quatro anos. Tem, tem pra quatro anos. 3, é, 4 anos, então, a gente tinha um outro nome, a formação é a mesma e a gente já alegrava os carnavais antigamente hoje a gente está com esse nome, logo bora lá e a gente vai continuar trazendo alegria a cidade porque é isso que a gente faz a gente gosta de ver o um povo alegre, cantando e as marchinhas são tradicionais são coisas que todo, todo mundo sempre curtiu nos carnavais sim, é muito legal porque a gente desde criança a gente cresce ouvindo essas é coisa muito bacana, muito bom, né? traz muita alegria, é, você está assistindo aquela tristeza, você escuta essas musiquinhas, já dá tá vontade de sair já dançando, dá né, Dá vontade de dançar? É. O som da festa foi por animação da banda Alta Astral, uma banda muito conhecida em Santa Bárbara e na região. Cantamos melhores sambas e pagodes. Eu vou... Nós conversamos com o presidente do Esporte Clube Barbarense que falou um pouco sobre o evento e sobre as ideias que ele pretende fazer no clube. Então, nós iremos fazer o baile dos anos 60, com isso, com algumas coisas tradicionais de baile, algumas coisas químicas dos anos 60, depois vamos fazer um cover do overglox, fredder, e esse vai chocar. Game, com tudo que está sendo programado vai ser muito legal, muito bonito Principalmente nesse ano que está saindo um filme novo da carreira do Elton Nós vamos aproveitar o gancho e vamos fazer algumas coisas E e outros eventos, todos os tipos de eventos vão voltar E alguns novos, vamos trazer para o pessoal da, da, da terceira idade Fazer um dia só com o pessoal da, da velha quadra, fazer uns eventos Talvez até durante a semana, durante o dia, para eles é mais cercado. O Tra... um público barbarense está na expectativa, a, a, a, a galera ficou muito presa isso da pandemia. Então a pessoa está na expectativa, na esperança, né? Não ver a hora que o um evento para acontecer né, presidente? Sim, e a nossa e... ideia é começar a fazer o público, inclusive, alguns eventos voltados as entidades assistenciais da cidade, parceria, arrecadação para eles, fazer o lado social também, né? então nós vamos fazer a parte do grupo e mais a parte social das entidades, E tem obviamente de todos, todas as nossas áreas, o esporte, nós já estamos no esporte, já estamos pegando o um menino aí na área de na natação que ele já está em segundo no brasileiro, já ficou nosso sócio-atleta. Então nós estamos tentando dar uma alavacada de uma forma de fazer o seu público. Essa é nossa intenção. Espero que você... vale. Finalmente, o show das lindas passistas, onde o público não aguentou e caiu em samba. <tos> Esporte Clube Barbarense, semana que vem eu aguardo vocês. Até lá!